Fala rapaziada, mais um Deote na Nossa começando pra vocês E eu tô aqui com essa figura ilustre, a senhora, a pessoa, a garota, a mulher, minha mulher, Dona Paula Buzzo a senhora Pra De gravar, senhora Deote Pra gente gravar um vídeo aqui em Melbs, Melbourne A gente tá aqui hoje pra gravar 10 fatos sobre Melbourne Tá interessado nesse vídeo? Fica comigo aí e... Check it out O primeiro fato é que Melbourne foi eleita por sete vezes a melhor cidade para se morar no mundo. Não sei é tese, sete vezes, é a cara? É assim... sete... <risos> sete? Ah, ela foi eleita sete vezes como a melhor... consecutivas, cara, direto. Consecutiva significa direto. Direto, é esquisito, Um é ano após o outro Você ela foi... Você acredita que é isso que significa? Direto, direto. Sete anos direto como a melhor cidade do mundo para se morar. E realmente essa cidade é... linda. Encantadora fria, mas encantadora. Deliciosa. Não é tão frio assim também, mas tudo bem. Segundo fato sobre Melbourne é que tem a maior quantidade, como se fala? Malha ferroviária? Né? Malha Malha ferroviária? Não sei. Malha ferroviária pra trem. Ah, sei lá. Tem a maior malha, não sei se essa palavra faz sentido, mas beleza, de bons do mundo fora da Europa. Porque aqui eles usam muitos bondes, né? para se locomover. Quase não tem muito ônibus, né? No sentido da cidade. Não, não tem muito ônibus. muito ônibus. Tem tem bastante bonde. Porque é fofo. Oh, o bonde fez barulho. Oh, tem. Barulho do bonde. E então eles têm tantos bondes que é a cidade que mais tem bondes fora da Europa. O terceiro fato é que Melbourne tem a maior quantidade de cafés per capita do mundo. Né? Em todo, todo lugar que você vem aqui tem, tem um café. Um café. Em qualquer lugar. E os não cafés cara. são bons, cara. Você que trabalha como barista ou você pretende trabalhar como barista aqui na você Austrália... vai curtir. Melbourne é um lugar para você poder desenvolver. Porque a, nossa, a nossa iluminação está mudando um pouco aqui. A iluminação que a gente contratou, natural. É a produção. É a produção ali. O sol não está colaborando. Espera a produção abrir a luz de novo. Quarto fato sobre Melbourne é que a cidade já foi a cidade mais rica do mundo. Lá pelos anos 1880 1880. Aqui tinha muita gente rica. Só gente rica Só cidade. gente rica. Certo? Só os finos. Só os finos. finos. Finos e ricos. Queria ser eu, mas não sou como era eu, no caso. <risos> O quinto fato sobre Melbourne é que o primeiro rádio LGBT do mundo foi feito aqui em Melbourne também, a primeira de todas. Então aqui em Melbourne, no estado de Vitória no geral, a comunidade LGBT. É muito bem aceita aqui, com toda certeza é, um, é um, uma cidade, né? O estado de Vitória aceita muito bem a comunidade LGBT, né? Ah, assim como vários outros tipos de comunidades, ah, minorias e etc. Então aqui eles estão sempre apoiando essas causas aí da galera. Muito legal. Sexto fato sobre Melbourne é que a cidade ia se chamar Batman. Batmania. <risos> é maravilhoso isso. Aí e tem várias ruas aqui, coisas com o nome de Batman, tipo. Batman Lane, Batman Street. E a né? gente tava achando que era por causa do Batman, né? A gente né? tava super achando que era por causa do Batman mesmo. Só que não, é porque um dos caras que fundou aqui a cidade se chamava John Batman. John Batman. Então, a cidade ia se chamar Batmania. E veio é, bem antes do Batman mesmo, eu né? Do imaginou. desenho. Não Se realmente se Gente, ia ser histórico. Ah, apesar de você morar. Eu moro em Batmania. Já pensou? Em Batmania. Ia ser incrível. O Brasil ia falar Batmania, Batmania ia nada. ser eu ótimo. Ia falar Batmania. Eu queria muito que se chamasse Batmania. Um sétimo fato sobre Melbourne é que Melbourne já foi a capital da Austrália. Ah, lá pelos anos 1800 e lá vai Pedrada. Né? Ah, um fato também é que Melbourne tem essa tretinha com Sidney. Né? Do mesmo jeito de São Paulo tem com Rio, sabe? Coisas assim. É, tipo, ah, nós a questão, somos É, ah, nós somos melhores. Não, nós somos. A gente tem o um Opera House. é ah, foda-se, a gente é a sétima melhor cidade do mundo, não sei o quê. Sete vezes, pá, eles sem essas tretinhas. Um, pra acabar com essa treta, o governo resolveu criar Canberra, Canberra. né? Que agora é a capital da Austrália. O um, governo foi tipo a mãe que é, é, separa o, a briga dos filhos. É, o governo ah, pera, falou, ah, foda-se. Não vai ser de nenhum dos dois, então. É, o governo geral da Austrália falou, foda-se, vamos, vamos fazer uma, uma cidade capital pra vocês não tretarem mais. E aí foi criado, na verdade, o Australian Capital Territory, né? Que é a, a capital é, da é, tipo, Austrália, que é Canberra. Federal, é como acho. se fosse o Distrito Federal. Eles têm aqui o ACT que é o Australian Capital Territory. Então, pra quem não sabe, a Austrália é formada de cinco estados e dois territórios, né? Que é o Northern Territory e o... Australian Capital Territory, né? Que tem né? uma diferença territorial básica. Que tem um, um é, outro, que né? tem uma diferença muito o, grande, né? O, o North Territory é tipo um bagulho. É enorme. É um quadradão enorme um e quadradão o ACT é só um. Ele é só um, um, é tipo é só um, um ACT é. desde o South Wales. É. Eu vou colocar um mapa aqui nesse momento pra você entender do que a gente aqui tá. Aqui está o mapa. Aqui está o mapa, <risos> geografia, aulas de geografia. Aula de geografia. <risos> o próximo fato é que em 1856 a Melbourne foi a primeira cidade do mundo a estabelecer um limite de 8 horas de trabalho diários por dia, porque antes não existia, né? Você podia Diários, trabalhar. Por dia. Diários por dia é ótimo Diários por o... dia é foda, né? Entrar pra dentro, sair pra fora é. Enfim, <risos> estabeleceram esse limite diário de horas de trabalho, de 8 horas Que é uma coisa que antes não existia, você podia trabalhar 12, 30 horas por dia 30 sentido, horas por dia, tá super fazendo sentido E aqui foi a primeira cidade que estabeleceu esse limite Falou, não, vamos colocar aí um limite de 8 horas, né? Acho que tá bom, as pessoas trabalharem 8 horas E aí as outras cidades do mundo começaram a seguir e falar, não, isso é bom, isso faz sentido e agora todo mundo trabalha 8 horas por dia. Eu acho que podia ser 6, mais não. Isso, e agora no Brasil a galera quer voltar à Doze, idade da pedra é, e 12 então, horas tipo por assim, dia. Mano, em 1856 os caras mudaram essa flor. Já pô... mudaram. Nossa, não vou nem comentar. É, é, é foda-se. O nono fato sobre Melbourne é que aqui existe uma lei muito antiga... E que ainda está em vigor nos dias de hoje, que diz que você não pode, se você um dia encontrar um pirata, você não pode trocar nada com ele. Você não pode fazer negócios com o pirata, business com o pirata, comprar produtos de piratas. Se um dia você encontrar um pirata aqui, Chapeuzinho, tapa-olho, nunca faça um negócio com eles, que vocês podem ser presos se vocês negociarem com um pirata. Então, é um, crime sério, né? é um crime muito sério. Assim como que uh, em Queensland, isso é um extra. É, existe uma lei onde, você, onde diz que você pode estacionar o seu cavalo em qualquer lugar E que os bares devem ter coisas para você amarrar o seu cavalo Isso é uma é lei, sério, isso lei é uma em coisa dizendo que os, os bares são obrigados a terem coisas para você amarrar o seu cavalo Tem também a lei em coisa que você não pode varrer suas calçadas ao final de, no final de semana No final de tem semana, tem um assim. negócio assim é. Tem umas leis na Austrália que elas não fazem mais sentido hoje em dia, mas elas ainda existem, elas estão lá e é maravilhoso. Não faz o menor sentido. Tem aquela outra de que você não pode nadar nas praias de, depois das oito, da, sei lá, tem uma lei de praia também. Tem, tem um negócio assim, tem umas leis bem okay. estúpidas. E o décimo fato é que Melbourne tem um feriado muito diferente, um evento muito interessante que acontece aqui na cidade, que é feriado no estado de Vitória todo ano, que é o Melbourne, Melbourne, Melbourne Cup. Que nada mais é do que uma corrida de cavalo, sim, eu sempre achei que fosse alguma coisa tipo, sei lá, um negócio de futebol Não, é uma corrida de 10 segundos de cavalo E aí depois eu descobri que era uma corrida de cavalo, eu fiquei tipo, mano, que loucura E assim, para o estado, inclusive estamos aqui hoje no dia anterior ao Melbourne Cup É, o Melbourne Cup é amanhã Amanhã o Melbourne Cup, ele... mas ele ocorre assim, o final de semana é o final de semana prolongado, né Então ele vai de sábado até terça, mas terça é o dia principal das corridas e as pessoas fazem apostas nos cavalos e 30% das empresas não trabalham na segunda-feira antes da, do Melbourne Cup. E no Melbourne Cup é feriado, ninguém trabalha. Ninguém trabalha é ninguém só vai. festa. E assim, é como se fosse tipo o carnaval, entre aspas, deles. É. Porque tem uns memes na internet maravilhosos da galera que fica bêbada e cai no meio da rua. E as meninas se vestem também com uns, umas roupinhas, né? Tipo, uns negocinhos na cabeça, uhum. assim. É muito curioso. É bem chique. É, é, meio, é um evento meio chique, mas eu vou meio bagaceiro porque eles bebem cair no chão. É, e tem várias fotos da galera morta no é chão depois. A é ótimo. E tem polícia. É incrível. Pesquisem. Melbourne Camp. E, sei lá, memes. Vocês vão ver que é uma coisa maravilhosa. É muito bom. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de fatos legais sobre Melbourne. Se você quer saber mais sobre essa cidade, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, comenta. Se você quer vir estudar aqui em Melbourne, não se esqueça, a Treezy Travel está aqui para poder ajudar vocês a conhecer essa cidade maravilhosa, fazer o seu intercâmbio para Melbourne. Então, manda um recado para a gente aqui no info, arroba faça sua cotação de intercâmbio e vem para cá estudar nessa maravilhosa cidade. Muito obrigado pela aparição, meu amor. De nada. E até o próximo vídeo. Dez reais. <risos> Tchau. Tchau.